Sabendo a dificuldade de que todas as pessoas, na verdade, elas têm de saber como é que são as cores, como é que mistura, o que para dar que cor, o que que são cores primárias, o que, que são cores secundárias, o que, que são cores complementares. Eu tinha essa noção da dificuldade que as pessoas normalmente têm. No doutorado eu continuei estudando a cor e como trazer essa possibilidade de identificação, de reconhecimento da cor para as pessoas com deficiência visual. O nosso mundo é colorido e mesmo a pessoa tendo uma deficiência visual, ela não enxergando a cor, mas ela vive nesse mundo e ela usa cores. As roupas são coloridas, os sapatos, os objetos, os jogos. Então, e as pessoas com deficiência que não enxerga a cor, elas nunca têm acesso a essa informação tão comum no nosso dia. A ideia foi trazer isso para as pessoas com deficiência, a possibilidade delas de identificar a cor dos objetos para que elas possam ter autonomia e, dessa forma, é, a melhor autoestima da pessoa, ela tem qualidade de vida, melhora um pouco a vida delas. Então, baseado no braille e daí sim na teoria da cor, dentro da teoria da cor, eu, eu comecei como básico, lógico, com as cores primárias, que são três, e as cores secundárias, que são a mistura dessas cores, dessas três cores. Então, ali tem seis cores. E mais o branco e o preto, que são cores neutras. Todo o código se baseou nessas cores primárias secundárias, e branco e preto. Então, o código ele é muito simples. Ele é um pontinho em relevo, é o pontinho do braille e uma linha em relevo, pequenininha. Então, toda cor clara, ela tem um ponto a mais do lado direito. E bem clara, ela tem mais dois pontos a mais do lado direito. Todo o tom escuro, um ponto a mais do lado esquerdo. E bem escuro, mais um ponto do lado esquerdo. Eu tive nesse experimento pessoas cegas congênitas, pessoas cegas adquiridas, pessoas com baixa visão, pessoas daltônicas e pessoas de visão normal usando venda. Eu tinha pessoas que conheciam o braille, que utilizavam o braille e outras não. E a minha surpresa foi que as pessoas levaram uma média de 20 minutos para aprender o código. Então aí foi quando eu, a gente constatou que o só código realmente ele é super eficiente. Então qualquer um pode identificar, ele é fácil para o tato de qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que, nunca, que não desenvolveu a percepção tátil, é. Então essa é a grande inovação. Então, nós conseguimos realmente criar uma coisa efetiva, uma coisa eficiente e que, dentro de uma linguagem universal, que vai para o mundo.